Esse é mais um estudo a respeito do Sermão do Monte em que Jesus ensina pra gente quem é de fato a luz do mundo e o sal da terra. Então, para isso, vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 5, continuando o estudo que a gente estava fazendo a respeito do Sermão do Monte, e a gente vê aqui escrito no verso 13: "Vocês são o sal da terra". Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, se não para, lançado fora, ser pisados pelos homens. Essa palavra pode parecer ser um pouco enigmática, porque o que significaria dizer que nós somos o sal da terra? Por isso que é importante a gente analisar no texto que o sal, quando perde o sabor, se torna insípido, palavra que no texto grego original significa também tolo. Isso quer dizer que se nós somos o sal e perdemos o sabor, então nos tornamos tolos. Portanto, ao contrário disso, seria que deveríamos ser sábios. E em Provérbios, no capítulo 8, a gente encontra sabedoria personificada em uma pessoa. Quem seria essa pessoa? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Então, do verso 2, vamos dar uma olhada lá no 22. Diz assim, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Passando lá para o verso 30, eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. E aqui é interessante da gente perceber que a sabedoria, nesse caso, pode ser compreendida como sendo Jesus. Afinal de contas, Jesus é aquele que existia antes da criação e junto com o Pai eles fizeram e criaram todas as coisas. E por exemplo, a gente pode ver aqui no relato de João, discípulo de Jesus, em que ele diz assim, que no princípio era a palavra, ou ainda o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.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 e a gente percebe que a sabedoria aponta para Jesus, assim como a luz também aponta para Jesus. Está percebendo aí a conexão das coisas? Jesus mesmo se referiu a Ele mesmo como sendo a luz do mundo. Por exemplo, como a gente vê lá em João 8, verso 12, de novo Jesus lhes falou dizendo Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus traz para nós a luz da vida. Ele é a própria luz. E assim como o sal tem a finalidade de trazer sabor, a luz tem a finalidade de trazer iluminação para as pessoas. Mas será que Jesus nos ensinou para sermos pessoas iluminadas ou para que nós sejamos a própria luz, assim como Ele é a luz? E se você tem essa dúvida, vem comigo de volta para o Sermão do Monte em que Jesus continua a parte em que ele se refere ao Sol da Terra, dizendo, no verso 14, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E aqui a gente consegue perceber um pouco da finalidade dessa luz, que não é fazer com que a gente brilhe para que as pessoas glorifiquem a gente, mas que a gente tenha obras que vão fazer as pessoas glorificar o Pai. E essa parábola é algo que também tem um caráter enigmático, porque como assim praticar obras que vão fazer as pessoas glorificar a Deus? Que tipo de obras poderiam ser estas? E é por isso que Jesus também explica para a gente o que a luz vem gerar em nós. Então dá uma olhada aqui comigo em João, capítulo 3, verso 19. Ele diz assim, A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E uma coisa que é interessante aqui, é Jesus se referiu a essa palavra no momento em que ele encontra Nicodemos, que era alguém que tinha uma certa vergonha de encontrar Jesus publicamente durante o dia. Então ele vai ao encontro de Jesus pela noite e Jesus então faz essa comparação para ele, dizendo que nós devemos ser pessoas do dia e não da noite, que nós devemos ser luz e não trevas. E Jesus explica para Nicodemos que aquele que ama a luz vai para a luz, não teme a luz, porque permite que as suas obras sejam expostas. Porque por mais que tenhamos cometido erros contra Deus, erros contra o próximo, estamos dispostos a nos arrepender, a reconhecer as nossas próprias falhas. Porque a partir desse autoconhecimento é que podemos nos transformar. Porque se a gente não consegue nem reconhecer os nossos erros, nem admitir eles, publicamente, uns para os outros, diante de Deus, então como é que a gente vai conseguir partir de um lugar para chegar num outro se a gente não sabe nem onde a gente está? E uma característica importante que Jesus se refere a respeito da luz nesse contexto é a questão da luz trazer exposição, ou seja, essa luz não trata de embelezar ambientes como as pessoas costumam fazer com relação a um outdoor ou uma árvore de natal? A luz vem trazer um tipo de incômodo, porque quando ela vier expor os nossos erros, a gente vai ter duas posições diante disso. Ou vamos amar essa luz e desejar mais dessa luz sobre nós, ou vamos passar a odiar a luz, repelir a luz, nos afastar da luz, fugir da luz. E Jesus explica que existem aqueles que vão amar essa luz e aqueles que vão odiar. E aí, quem será que somos nós? E uma coisa que é interessante de perceber, é que se você decidiu se aproximar dessa luz, a luz que representa a chama do Espírito, quando você se aproxima demais dessa luz, se você decide de fato andar próximo de Jesus, o que, que vai acontecer? A chama que existe nele também vai passar a incendiar você. E você também vai se tornar luz, luz para esse mundo, luz de exposição dos pecados desse mundo. E naturalmente as pessoas, elas vão te odiar ou te aceitar conforme elas decidam afastar a luz, fugir da luz ou amar a luz. Amar a luz de Jesus que está em você. E para concluir essa palavra do sermão do monte, fica claro para gente que nós somos chamados a ter a sabedoria de Cristo em nós, a sermos a própria sabedoria representada pelo sal da terra. E também somos chamados a ser luz para esse mundo, luz para iluminar as pessoas, iluminar as pessoas na condição de trevas, de escuridão que elas estão vivendo, para que elas possam decidir se reconhecer, para então seguir a Jesus, praticar os seus mandamentos. Portanto, Jesus é o sal, Jesus é a luz, mas você e eu também somos chamados a ser sal e luz para esse mundo. E se você é um desses que verdadeiramente teme a Deus e por isso tem a sabedoria que vem dele, se você é alguém que presta atenção nas palavras de Jesus e deseja compartilhar ela com outras pessoas, fique à vontade. E eu te incentivo, na verdade, a compartilhar esse conteúdo com aqueles que você conhece, que também desejam a ouvir tudo aquilo que Jesus tem a dizer e a praticar todos os seus ensinamentos. Compartilhe com essas pessoas, mas também você pode dar uma olhada nas outras palavras que estão sendo gravadas nesse canal a respeito do Sermão do Monte, que você pode encontrar nessa playlist aqui. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!